Pessoal, a gente está aqui com o Júnior, ele é diretor da New Pop E ele vai falar um pouquinho pra gente, Júnior Como é que foi o ano de 2016 pra New Pop? É, o começo foi um pouco complicado, mas por causa da, da crise no país mesmo né? E a gente estava vindo de um uma monte de mudanças na parte de distribuição A partir de julho começou a melhorar e a gente tá encerrando o ano de forma positiva, assim. Teve alguns lançamentos bem importantes pra editora, como Log Horizon, Cotonou no Niua, o anúncio de outros títulos importantes que a gente vai estar tá lançando agora em 2017. Estamos fechando o ano lançando agora The Last of Us aqui no evento. Então, assim, o saldo tá sendo bem bacana. É, contratos novos, o New Pop Day agora é em janeiro, então a gente tá aguardando muitas novidades para janeiro mesmo, que a gente comemora 10 anos de editora, né? Então, assim, tem bastante coisa legal pra anunciar. E se a gente pudesse, fosse resumir o ano, foi um ano que começou difícil mas vai acabar com um saldo bem positivo. Né? E para 2017, alguns pontos principais, alguma coisa em mente? É, nós estamos mudando a nossa forma de distribuição, né? Está bem melhor agora. Nós estamos praticamente todos os canais de venda que faltavam. É Parceria forte com a Amazon, com a Cultura. Entrando agora em 2017 com a Saraiva também. A gente está nas Casas Bahia, as lojas americanas. A gente conseguiu realmente aumentar bastante o leque, né? E tem muito, como eu disse, muitas novidades agora em janeiro. Que a gente guardou alguns anúncios por causa do aniversário da editora, né? Então tem muita coisa bacana. E para vocês, como é que está sendo assim o mercado digital? É um mercado que ainda está em estudo, ainda, né? Eu acho que toda, principalmente para a parte de mangá, porque os japoneses são muito receosos em relação a isso. É, nós começamos agora em dezembro a parceria com o pessoal do Social Comics, né? Do grupo Homerati. E a gente já está vendo de, também de colocar em outros lugares também, como Amazon outras lojas. Então, assim, a gente está começando com a nossa linha de quadrinhos nacionais, porque querendo ou não é mais fácil, né? Mas aí já em janeiro nós já entramos com alguns títulos japoneses também na plataforma digital deles. Vai ser um teste, a gente vai ver como vai, vai acontecer. A gente aposta muito no papel ainda, mas de fato o digital vai começar a andar em paralelo, né? É um canal diferente que tá virando tendência, né? Não se compara com o mercado de papel ainda, né? o físico, mas é uma fatia de mercado que existe e a gente tem que tentar conquistar essa fatia também, né? Junior, muito obrigado, viu?